Quando um Filho Criador é personalizado pelo Pai Universal e o um Filho Eterno, o Espírito Infinito individualiza uma nova e única representação dele próprio para acompanhar esse Filho Criador aos reinos do espaço e ali ser a sua companheira, inicialmente na organização física e, mais tarde, na criação e no ministério às criaturas do universo recém projetado. Um Espírito Criativo reage tanto às realidades físicas quanto espirituais, como faz também um filho criador. E assim, pois, eles se associam e coordenam-se para a administração de um universo local do tempo e do espaço. Essas filhas do espírito têm a essência do espírito infinito, mas não podem atuar simultaneamente no trabalho de criação física e de administração espiritual. Na criação física, o filho do universo proveu o modelo original, enquanto o espírito materno do universo inicia a materialização das realidades físicas. O filho opera nos projetos da força e poder, enquanto o espírito transforma essas criações de energias em substâncias físicas. Embora seja um pouco difícil descrever essa presença inicial do espírito infinito no universo como uma pessoa, ainda assim, para o filho criador, a sua colegada do espírito é pessoal e tem funcionado sempre como uma individualidade separada.